Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizel BM falando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Crypto Space Marketing. E hoje eu vou ensinar você a como ganhar Ethereum de forma cíclica, de forma recorrente e ainda investindo, ou seja, tirando do seu bolso uma doação inicial, um valor inicial de apenas 0.04 Ethereum, Ok? Para você que não conhece ainda a, ou não sabe a cotação do valor é, do Ethereum, então nós vamos ver aqui, eu quero ver rapidamente com você aqui, para a gente poder ter uma ideia quanto quanto é 0.04 Ethereum hoje, tá bom? 0.04 Ethereum, ok? Está na casa dos 57 reais, ok? 57 reais é um valor inicial que você vai precisar e você pode tirar do seu bolso e vai tirar do seu bolso apenas apenas R$ 57,24, OK? Que é o valor de entrada. Porém, como existe algumas taxinhas, tá, de a corretora, algumas taxas de contrato inteligente, nós sugerimos que você separe 0.06, OK? 0.06 que é em torno de 85, mas arredondando R$ já é o suficiente para você dar início aqui na Lion Share, ok? Eu quero dar as boas-vindas a você que está conhecendo o nosso canal. Estou aqui falando sobre esse fantástico projeto chamado Lion Share, muito bom, contrato inteligente, futuro, inviolável, anti-hacker, um dos projetos mais maravilhosos que eu já conheci nos últimos seis anos de uh, trabalho aí na internet que eu tenho. Então, eu quero trazer para vocês hoje essa super, super novidade aqui, que é a LionShare, eu estou aqui então no site, tá, no site da LionShare, você pode ver aqui, ó, lionshare.io, já está com cadeadinho de, uh, de segurança, né, está bem seguro, é um site seguro para você conhecer, se você ver até o site, você também pode uh, uh, conhecer o Telegram deles aqui, ok, então aqui no site já dá para ter uma noção aqui de quantos membros hoje já temos na LionShare, já passa aí de 60 mil membros, ou 60 mil ah, participantes da comunidade, ah, novos membros nas últimas, ah, se eu não me engano, 24 horas, são 1.030, tá? então mais de mil total de etéreos é, que as pessoas já ganharam dentro da comunidade, faz uma semana essa comunidade ah, iniciou dia 15, a tá? semana passada fazem exatamente oito dias que iniciou a LionShare. Então, aí já passa de, vamos dizer aqui, 16.925 etéreos, Ok, pessoal? Então, isso é bastante, muito, muito. Então, se eu pego aqui, ó, esse valor de e eu dou uma pesquisada aqui, troco por vírgula, né? Aqui, ó, dá, aqui, se eu não me engano, que vai dar é, 242 milhões a uh, 209, OK? Mais ou menos isso, se eu estiver lendo da forma correta, que é o 24.220.928. Ex exatamente, 24 milhões, em reais, OK, pessoal, em reais. Nós temos que pensar que o Ethereum hoje vamos dar, vamos, vamos, vamos ver aqui, ó, fazer uma pesquisa rápida. Um Ethereum hoje vale 1.431. Um Ethereum tá? Essa é a valorização, essa é a cotação do Ethereum, então por isso desse valor gigante, tá? Então, um Ethereum hoje vale 1.436. Então, a gente tava falando ali de 16 mil Ethereum, então é um valor grande mesmo, ok? Então, total já ganhos aqui, hoje, só hoje, 430 uh, Ethereum. Então, se a gente pega aqui, só hoje movimentado, 430 Ethereum, vamos dar uma olhada aqui, são mais ou menos aí temos a casa dos 500 uh, 577.932 reais é, movimentados só hoje nas últimas 24 horas muito bem vamos dar andamentos aqui na LineShare. no site da LineShare, você já encontra o que é um smart contract ok você pode mudar aqui para uh, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar para português ou então vem aqui no tradutor no seu navegador e já pode ser mudado você pode mudar aqui tá para português eu posso aqui mudar e translate this page, e aqui vou para o português, bem-vindo ao negócio, pagamentos mais rápidos, O okay? que já tem um vídeo, você pode clicar, pode estar vendo o vídeo aqui explicando, explicativo sobre a Lion Share, ok, e informações, o que é contrato inteligente, Lion Share é baseado em contrato inteligente, Ok? Usando a tecnologia do blockchain, criamos um negócio com 100% de transparência usando tecnologia smart contract. Fantástico, não vou ler tudo aqui. Os benefícios de se tratar de se trabalhar com smart contract, ok? 100% descentralizado, anonimato, nunca alterando o plano de remuneração. Quantas empresas você já participou que alteraram no meio do caminho o plano? Horrível, né? Contrato inteligente verificado, sem limites você pode indicar pessoas, você pode é, mostrar esse plano para pessoas fora do Brasil, dentro do Brasil, derramamento internacional, fantástico, 100% de transparência, tabela simples e duplicada, acessível às massas, a muita gente, ok? Então, o que é um contrato inteligente? Composição dos planos, tá? Dentro do, da Lion's Share, dentro do seu back office, você vai ver duas matrizes, a L1 e a L2, a L1 é é com relação aos seus indicados, e L2 é com relação ao derramamento, e eu vou explicar isso daqui a pouco, ok? E aqui está, então, o site da LineShare, assim que você entra pelo nosso link, você vai ter acesso aqui. E agora, para você trabalhar com a LineShare, você precisa buscar aí ah, no, seu, no seu navegador, você precisa buscar aqui na barra, ah, essa extensão chamada Metamask. Eu vou aqui entrar com a senha da minha MetaMask e vou é, entrar aqui, eu tenho aqui 32 dólares de saldo, eu vou aqui é, expandir a visão e vou mostrar para vocês aqui o site da MetaMask, então você vai Chrome e você vai aqui, você vai procurar por essa, esse site MetaMask, ok? Então é esse site que você vai procurar é, e você vai, então, é, eu vou mostrar para vocês aqui um minutinho, já achar aqui a raposinha esse é o site que você vai entrar, vai baixar no seu navegador, pode ser também no seu Android, iOS, no Chrome, e você vai e, é, é, colocar essa extensão porque ela vai sincronizar com o seu Lion Share, ok? Então, é necessário, é importante essa pequena carteira aqui para sincronização com a Lion Share, ok? Misel, e como que eu faço para comprar Ethereum para poder participar, entrar e fazer parte? Você vai vir, então, neste site, brasilbitcoin.com.br, vai clicar em criar conta, vai preencher os seus dados, ok? vou simular aqui, vai preencher os seus dados, começando com o seu CPF, dentro do site, lá dentro do site, você vai ver ah, que eles vão pedir... A, um, uma foto do seu documento, uma selfie, para você ali validar, então, tudo e fazer a compra dos seus bitcoins. Eu vou deça, deixar na des... Aliás, bitcoins não, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo tutorial de como fazer compra de ethereum aqui. Aqui na uh, Brasil Bitcoin, ok? Então, vamos sincronizar? Vamos ver como que é por dentro da Lion Share. Vou entrar aqui. É basta eu clicar aqui, perdão, vou voltar, basta eu então conectar, eu vou me conectar, entrar, é para fazer cadastro, eu vou login autorizado, eu vou então clicar aqui em autorizar login, e pronto, entrei, ele fez a conexão aqui com minha raposinha, com minha, a, com minha MetaMask, ok? E aqui dentro é muito bonito, muito lindo, porque aqui nós temos então a matriz L1 com 12 12 as lotes, né? 12, perdão, 16 espaços, 16 casinhas que podem ser compradas para você subir de nível e você pode entrar e comprar as próximas casinhas com o lucro, lucro de cada casinha. Você não precisa tirar dinheiro novo do bolso, ok? Então você entrou, abriu a primeira casinha que é 0,04, por que 0,04, meu Zéu? Se aqui está 0,02 porque ao comprar a primeira casinha, automaticamente você compra a segunda na matriz L2, que é a matriz de derramamento, onde você recebe derramamento para você também ter altos ganhos aí. Okay? Então, ao entrar dentro da Lion share com 0.04, ela abre automaticamente já uma posição aqui na 0.02 e na, oh, perdão, aqui na primeira casinha, na L1 e também abre na L2. Você fica com duas casas abertas e você começa, então, a indicar seus amigos. Você indicou o primeiro amigo, ele tomou esse espaço aqui. Indicou o segundo amigo, ele tomou esse próximo espaço. Indicou o terceiro amigo, o que acontece com o terceiro amigo é enviado para o seu upline. Upline. Upline. É enviado para o seu upline, ok? Não é para você. Mas o que acontece, então, para mim? Significa, então que ah, esse terceiro é para a recompra da sua casa, você, mantendo você ciclicamente sempre ativo, Dentro do projeto, ok, pessoal? E com os lucros que você for mantendo aqui, for recebendo aqui dentro da primeira casinha e também dentro da segunda, você vai comprando os próximos espaços, tá? E aí você indica o quarto amigo, ele cai aqui, o quinto amigo aqui e o sexto amigo para recomprar novamente a casinha, muito bem? Isso, essa, essa matriz aqui é para indicação. Quem trabalha, quem faz rede, quem quer expandir rápido, retorno direto para o seu bolso. Zé, eu quero entrar, não quero indicar ninguém. Então você entra, abre a primeira casa e você fica só aguardando o derramamento aqui. Derramou lá de cima, lá do seu patrocinador, ele está trabalhando bastante. Derramou, respingou para você. Vai cair aqui, você não ganha ainda. Ele trabalhou, respingou, derramou aqui. Não ganha ainda, ok? Por isso que é vantagem você trabalhar aqui e já indicar. E aí, no terceiro derramamento que o seu patrocinador mandar, ele vai cair aqui. Aí você ganha aqui, ganha aqui, ganha aqui, mas aqui, novamente, é para o seu patrocinador, quando respingar aqui o derramamento, volta para o seu patrocinador e recompra novamente a casinha para você ficar ativo, ok, pessoal? Então, quem gosta de só esperar derramamento, Vai demorar para ter lucros, tá bom? Vai ganhar, vai receber, mas vai demorar um pouco. Por quê? Porque os dois primeiros não é teu. Não vem lucro para você, não vem Ethereum para você. Vai vir somente para o seu upline. Porém, aqui, essas três casinhas aqui, as três primeiras, vêm direto para o seu bolso. E também, no próxima, acontece a mesma coisa. E assim vai. E em todas, em todas as... Em todas as matrizes, ok? Deixa eu abrir as, todas as matrizes aqui, todos os níveis. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Um minuto, deixa eu tirar isso aqui. Todos, aí. Ok? São 16 no, no segundo nível e 16 no primeiro nível. Deixa eu dar um, um zoom aqui de cima, de, de longe, para você ter uma noção, ok, pessoal? Então, isso aqui é legal. Ah, eu quero referir meus amigos. Aqui ao lado esquerdo, você tem, então, o seu link de afiliados. Aqui, copia e ah, chama os seus amigos, explica eles para o primeiro projeto, chama eles para o nosso grupo, venha para a nossa rede, nós podemos te dar o suporte, tá bom? Então, aqui está a sua carteira sincronizada com a Metamask, tá? Na sua Metamask sempre vai ter é uma carteira que é sua, onde você recebe os seus etéreos, tá? Ela é sincronizada com o projeto. OK? Eu quero mostrar para você também aqui, ó, eu vou visualizar aqui o contrato inteligente, que é lavrado, codificado, gravado na blockchain inviolável, anti-hacker, ninguém muda, nem o próprio dono, ninguém muda mais, OK? Eu vou mostrar para você lá e mostrar para você que realmente aqui, ó, todo e qualquer pessoa na face da terra pode uh, pesquisar, pode ver as transações, a blockchain é uma das revoluções mais fantásticas dos últimos anos a blockchain, ethereum bitcoin, tudo isso é uma tecnologia tão revolucionária comparada à internet deixa eu ver se ainda está gravando aqui porque eu estou falando bastante, está e esse vídeo aqui é para sair assim impecável, para você entender tudo e vir participar com a gente vou aqui em contract, que é contrato inteligente, olha o que está escrito aqui Lions share. Ninguém muda esse código. Você pode digitar, eu tô digitando aqui agora. Ninguém. São várias e várias linhas de código, várias, várias, várias, várias, várias. 546 linhas de código inviolável. Ninguém pode mudar. OK, pessoal? Isso aqui se chama lá em share, contrato inteligente. O futuro, tá? Simplesmente algo fantástico, uma matriz codificada e lavrada aqui na blockchain da Ethereum e não pode ser mudado. Por muitos anos durará. Por muitos anos você pode estar trabalhando aí com a é, Lion's Share, ok? Estamos no lançamento. Foi lançado semana passada. Tem pessoas já passando aí de 500 dólares, tá? Já na primeira semana. Coisa fantástica, ok? Eu quero agora falar um pouquinho. Quero ir para o nosso PDF aqui. Da Lions Share. Então, eu vou a, dar um, abrir aqui rapidamente junto com você. Aqui o PDF da Lionshare, deixa eu só achar aqui onde eu coloquei. E eu quero mostrar para vocês, pessoal. Quero mostrar para vocês então, um pouco mais sobre o projeto. Então, estamos tratando de Ethereum, tá bom? É importante que você faça a compra dos seus Ethereum. Compra logo de uma vez, sem, sem a, a reais em valor de Ethereum, aqui na Brasil Bitcoin, ok? Compre aqui, faça a sua compra. Depois de ter comprado, envia para a sua carteira Metamask, ok? Que você já baixou no seu navegador. Chama a gente aqui no privado, chama a gente no nosso grupo. Podemos te ajudar, ok? Então, estamos falando de Ethereum, Blockchain, Contrato Inteligente, ok? Line Share, Contrato Inteligente, características 100% descentralizado, seguro, transparente, bônus por indicação, pagamentos de carteira para carteira, ganhos ilimitados em Ether, ok? Características, você tem duas plataformas diferentes, a L1 e a L2. Cada pl plataforma oferece 16 mesas ou slots, ok? Ou casinhas, ou formas de ganhos, sendo no total 32 formas de ganhos. Você pode começar na L1 e na L2 simultaneamente com apenas 0.04 etéreos. Lion's Share, como ganhamos? Pacote L1, ou seja, na matriz L1, muito simples. Nesses dois primeiros espaços, como eu já falei para vocês, dois pagamentos diretamente na sua carteira. Indicou João, indicou Maria, pum, direto para sua carteira, carteira. Um, no terceiro slot, um pagamento para o seu patrocinador e para reiniciar a mesa. Ciclar, ciclar, ok? Então, simples. Ciclou, abriu de novo, ganha tudo de novo. Ciclou, abriu de novo e assim vai, ciclicamente. Quanto mais você convida, mais você ganha, ok? Característica da Lions. Pacote L1, então, só para mostrar uh, inteiro, né? Você começa aqui, então, ganhando 0.02. Depois, na segunda casa, o valor é maior. Depois, na terceira, o valor é ainda maior. Lógico que quando você compra, o valor é maior para comprar, mas também o valor é maior para ganhar, ok? E você pode então ir abrindo, abrindo, abrindo até chegar à 16 casa. Muito bem, o pacote L1, tá? É você então ganha 0.04, avança para cá e, logicamente, você não vai, se você quiser avançar, você não vai ter aqui um lucro líquido na mão, mas pelo menos abriu as duas as duas. Ah, como se diz, as duas portinhas, né, as duas casinhas, ok? Então, ganhou os primeiros dois, ok? E você também é, esperou ganhar aqui na, na, na outra matriz lá de baixo, então, você precisa, então, para ir para a próxima casa 0.05, ok? Então, a, depois disso, você é, ganhou aqui na matriz 0.05, 0.05, dá 0.01, dá para comprar a próxima. Dizem, eu não quero comprar as casinhas, quero ficar só aqui. Sem problema, fique só aqui ganhando 0,02 o tempo todo. Ciclando, ciclando, assim que for entrando pessoas. Entra pessoas, suas indicações, também entra quando há, há um derramamento, ok? Mas você acaba ficando é, só aqui, ok? Então, ah, vamos lá. É, total de ganhos acumulados é de 55%. Etéreos. quanto que é 55 etéreos, Vizéu? Quanto que é 55 etéreos? Vamos dar uma olhada, ok? Vamos dar uma olhada aqui uh, rapidamente. Uh, aqui etéreos, etéreos, é 0.05, 55, ponto, vamos ver, vamos ver aqui, 55,55,59, 55,59, 5 9. Isso dá em torno de 79.495. Esse é o total que você pode ganhar na matriz L1, OK? Vamos lá então, pacote L2, ou matriz L2. Os dois primeiros espaços em cima, dois pagamentos aos membros da equipe global. Então vai para a equipe global e da global vem para você também, OK? Isso é muito, muito importante. Três pagamentos direto na sua carteira. Então Aqui já os três da segunda, da casa e das, da matriz L2, você, os três primeiros você ganha direto para a tua carteira. O sexto é para você ciclar, reabrir novamente, você participar de novo. Quanto mais você convida, mais você ganha, ok, pessoal? Então, o pacote aqui, é, aqui estão os valores da... L2 da matriz L2 são os mesmos valores da matriz L1 e o total de ganhos aqui que você pode ter dentro da matriz L2 é de 111.16. Vamos ver quanto que é 111.16? 111,16. Muito bem. 111 dá mais ou menos 158.961 reais, OK? Muito bem. Vamos lá, então você tem a matriz L1 e L2. Lembrando que a L1 você indica, indicou, caiu os dois primeiros, fica com você e esses indicados sempre serão seus, não repassarão para ninguém, sempre serão seus. Tem um sistema Follow Me, que é de siga-me, sempre serão seus indicados. E aqui o pacote L2, então nós temos aqui a total de ganhos e aqui, logicamente, a estrutura. Tá, Os dois primeiros aqui em cima vão para... Matriz global, os três primeiros aqui vão para sua carteira, o seu bolso, e é o último para Ciclar. Muito bem, total de etéreos no total, tá? No total, 166,75. Vamos ver, então, quanto que é isso em valor. Vamos ver o potencial, 166,75. Isso dá 238.457. Só que você pode... Isso é uma vez, é a primeira vez. Imagina isso, é a primeira vez se, se você ciclar em todas essas casinhas, uma, duas, três vezes em todas elas, você ganha aquele valor novamente, novamente, novamente, pessoal. Por isso que é fantástico o line Share, ok? É um resumão, é um... um uma, um, uma apresentação assim com bastante detalhes, mas de uma forma sucinta e direta, para que você tenha a noção de quanto que é possível, ok? E logicamente vai depender da cotação do Ethereum, o Ethereum pode subir, pode descer, então isso vai oscilando, ok? Então seja muito bem-vindo, venha com a gente, veja aqui na descrição desse vídeo, dá um like, se inscreva. Chama a gente aqui no WhatsApp e vem participar da nossa rede. Temos um grupo aqui animado, gente de Portugal, ah, junto com a gente, gente do Brasil, pessoal aqui trabalhando, unido para trabalhar e te dar suporte também. Okay? Como começar? Passo 1, um, compre a sua, a, os seus ethereos, né? carteira Ethereum, você tem que ter os Ethereum. Passo 2, você vai colocar saldo então dentro da sua Metamask, comprando aqui na Brasil Bitcoin enviando para sua MetaMask e depois passo 3 o link do seu patrocinador. Aqui embaixo pode chamar a gente no nosso grupo que passamos o link para você. E o passo 4 é curtir junto com a gente, ok? Então, sejam muito bem-vindos ao Lion Share, tá? É a hora que é agora para a gente avançar, vencer, ok? Então, seja muito bem-vindo e não fique de fora dessa. Um grande abraço, fique a agora... É, com um com like, dá um like no nosso vídeo, se inscreva e nos chame aqui no nosso grupo, no privado, no WhatsApp, para você estar junto com a gente. Um abraço, tchau, tchau.